CAPÍTULO 19 DIVERSÃO SINISTRA Aparentemente acalmada peleja entre o casal, uma das vizinhas aproximou-se de Laura depois que esta fez novamente o uso dos seus poderosos analgésicos. Agora, o uso deles servia para minimizar a dor que sentia na garganta, não só pela minha aproximação, mas também pelo esforço demasiado que fizera durante a discussão com o Valdemar. Valdo novamente veio em meu encontro solicitando: preste a devida atenção na aura que envolve a solícita senhora. Olhei para ele interrogativamente, dando-lhe a oportunidade de prosseguir. Essas energias escurecidas que circundam a vizinha da Laura são típicas de pessoas mal intencionadas no uso da língua, geralmente visando a destruição de relacionamentos através da maledicência. Ela será, sem assim que possa suspeitar, de grande utilidade para nós, porque a doaremos no sentido de estimular maiores desentendimentos entre o casal. Valdo aplicou, então, fluidos energéticos no centro coronário e frontal da senhora, que passou a ser um instrumento transmissor de suas palavras. Como eu tinha presenciado algo semelhante no complexo hospitalar Bezerra de Menezes, quando da minha internação, sabia que o que ocorria de fato ali era um processo de mediunismo em que ela literalmente falava sob o comando integral do nosso líder. Ela iniciou, de maneira doce e sutil, dizendo — Entendo como você está se sentindo e o teu desapontamento, minha querida. Que decepção tomar conhecimento que o Valdemar mantém um triângulo amoroso, procurando aventuras fora de casa com oportunistas de plantão cujo único objetivo é obter vantagens financeiras, proporcionando minutos de prazer para aqueles que cedem aos seus encantos. Essas fulanas não passam de verdadeiras aproveitadoras. Eu, por minha vez, estava extasiada com o que ocorria. Com efeito, o traidor vulgar do Valdemar fazia a megera experimentar o mesmo veneno que eu provara. Laura, ainda sob forte emoção, perguntou. — O que a senhora me aconselha, dona Carmen? Valdo olhou para mim com o um sorriso matreiro e continuou com a sua forte influência. — Bem, Laura, não quero me meter na tua vida, tampouco nas tuas decisões. Contudo, creio que o melhor a fazer é pedir o divórcio, não o ouvidando de exigir tudo o que você tem direito. Assim, a outra não vai se regalar com os teus sacrifícios na construção do patrimônio. Disse a mulher, medianizada, empregando uma voz tocada de fingida emoção. — Ah, a senhora tem razão. Vou dar o troco para o canalha, contratando os melhores advogados nessa área. Conheço um escritório que reúne verdadeiras raposas. Já foi utilizado por uma amiga minha numa ação contra o ex-marido dela. Os advogados o deixaram quase amíngua com tantas exigências. Laura praticamente espumava de raiva ao informar suas intenções para a intrometida. Que, demonstrando certa satisfação na união mental bem-sucedida com Valdo, reforçou. Isso mesmo, não espere um minuto a mais sequer. Não deixe a situação esfriar para que ele venha, com um jeitinho de santo, lhe pedir perdão. Aliás, minha querida, creio que você não deve permanecer nesta casa depois de tudo que o teu marido provocou. — Gostaria de colocar-me à disposição. Te aconselho a reunir alguns pertences e ficar alojada na minha casa. — Mas, dona Carmen, eu não quero dar trabalho. O seu marido... — Bobagem, meu amor. Gumercindo é o último a abrir a boca. Saiba que temos espaço de sobra. Você ocupará uma das nossas suítes, podendo ficar o tempo que achar necessário. — Vamos, vou lhe ajudar a preparar as coisas. Olhei agradecida para o Valdo, que, naquele instante, encerrava sua ligação com a maledicente intrometida. Não me contive com a alegria que sentia, e disse por minha vez. — Muito melhor do que eu esperava, chefe. Posso saber como essa confusão toda se desencadeou tão depressa? Ele, com a postura de mestre que lhe agradava sobremaneira, respondeu. Naturalmente que os dois palhaços favorecem em muito a nossa atuação, como você já pôde constatar. Estão completamente voltados aos interesses imediatos, numa existência onde os pensamentos de conquista de dinheiro e de prazer preponderam, aliados ainda ao sentimento de culpa que nutrem inconscientemente pela traição à sua pessoa e às responsabilidades pela sua infelicidade. Ademais, com esse nível mental em que se comprazem, atraem pessoas da mesma condição energética, como é o caso da mexeriqueira da Dona Carmen, além de outras criaturas interessadas. Diante do que você está explicando, Valdo, me ocorreu que o melhor não será apenas liquidá-la, mas sim destruí-los financeiramente primeiro, levando-os à falência para depois estimulá-los ao suicídio. O nosso líder olhou, me surpreso, e completou. — Você me surpreende, menina. Você está me saindo melhor do que a encomenda. — Muito bem. Que seja então de acordo com o que você deseja. — Uma coisa é certa. Está sendo tudo muito divertido. Encerrou gargalhando, sendo acompanhado por todos nós.